It. Essa é a verdade mesmo. Meu pai, né, eu lembro quando eu era criança, era... O, é, Mano, eu juro, era um dia do mês era o dia da pizza. Então, então. a gente esperava um, esse dia do mês, dia da pizza. E hoje já teve dias aqui que a gente já pediu, tipo, em um horário pizza, no, outro, no mesmo dia no outro horário pizza também. Eu falei, caralho, é banal. Mas ela já, não tem cara. mais o mesmo sabor. Não velho. tem. Tem. A gente come só porque é mais rápido. Mais fácil ali, já era. Porque o gostoso, se a, se a galera que estiver acompanhando aqui entender, o gostoso é o ritual. O que, que é o legal do churrasco? É você comer a carne? Não, é cara, é você amigos. assar aí, você na resenha, o outro na resenha, aí o cara abre a cervejinha ali, você cortando a carne na resenha se você pegar aquela carne, dá três fatias dá três bocadas, comer pegar a garrafa, virar é o ritual e às vezes você pode observar quando você chega num estágio que você não é mais seletivo, você não come mais com o prazer você nem tá sentindo o gosto. Se eu te der pizza. Você hein? nem mastiga, você mano. Nem mastiga, velho. Se eu tiver de, de calabresa, portuguesa ou mussarela para você. <risos> Tanto faz. Você fato? nem tá prestando é, atenção. Mano. É direto, cara. Quer pizza do quê? Foda-se. Pede aí, mano. Eu vou comer qualquer coisa que vier. Não sendo de vegetal, <risos> tá ligado? <risos> Essa é o gordão. Esse é o gordão bala. Aquele gordão que nem quando fala, qual é a pizza que você quer? O que você pedir, meu querido? Só, só não põe vegetal. Só não põe é. vegetal pra não estragar o bagulho. Vem com espinafre esses bagulho. brócolis, não, hein, caralho. Oh, mas essa parada que ele falou de vício, mano, é verdade pra caralho. Porque quando você começa a mudar, a sua cabeça... Mano, você sabe que você não tá com fome. Mas te dá uma loucura pra comer você fica... Mano, eu tô com fome, mas você não tá com fome. Você tá só ansioso. você tá... Mano, eu comecei... tipo Mano, eu sou muito ansioso. E a minha ansiedade fez eu comer muito, mano. Muito. O, o, o, o, de, tipo de comer um pacote de bolacha e nem ver que comeu um pacote de bolacha, não mano. Não vê. Aí eu, aí eu vi uma mulher uma vez, achei na TV, mano. Ela falou, assim, um pacote de bolacha é igual a seis pães francês. Eu falei, meu Deus. <risos> Caralho, o que, que, que eu tô fazendo? É mano? isso mesmo. Caralho, é, tipo, é isso. É isso aí. Seis pães, mano. Porque se você colocar um Pacote na imagem, pequeno. Seis pães assim com manteiga. Mano, é muito pão, cara. É muito pão. Mas a bolacha é igual. E ela foi feita... Você já viu aquele ditado de algumas, de alguns desses doces, é impossível comer um só? Porque é verdade, é verdade. <risos> é verdade. Aquele bis, né? A galera é... compra aquela caixinha de Por que é impossível tudo? comer um só, por exemplo? Porque você já viu um cara abrir um biscoito recheado e comer um? Eu vou comer um eu guardei agora. Não, não, não existe. Não tem como. Tá maluco. Porque são alimentos que quando você coloca na boca, meu amigo, é o que eu te falei, comparado à cocaína. Você é louco. Eu tô ficando Vocês muito... já, já assistiram Vamos aquele vídeo, vida. aquele filme, O Voo com o Daisy Washington? Mano, eu acho que não. É, ele é um piloto de avião e ele pousou o avião de ponta. Ele virou o avião de ponta cabeça e depois ele planou. Caralho, não vi. É louco. Caralho. Vídeo louco. Filme com o Daisy Washington sempre é bom. <risos> Assiste o voo. E ele é um alcoólatra. E os caras trancam ele num. Ele tinha que fazer um depoimento ao qual os caras iam livrar a cara dele. E trancam ele. No quarto do hotel. Tiraram tudo quanto é álcool, tudo. Só que, sem querer, esse quarto se comunicava com o outro quarto. E a porta abriu. E no outro quarto tinha um frigobar. Oh, não. Quando ele abriu o frigobar, aquelas garrafinhas pequenininhas, vodka, tava lá, absolute Jack Daniels, aquele monte de garrafinha. Ele olhou, olhou, fechou a porta. Puff, virou as costas. Deu três passos virou e Pegou cara, tudo. no outro dia quando os caras entraram para pegar ele para depoimento ele tava literalmente desmaiado porque ele bebeu tudo Qual que é o nome desse filme o voo é muito fera tá. galera aí comenta aí no chat aí se assistiu se o vídeo não é fera se o filme não é fera a obesidade é igual então um cara que tá cara que tá assistindo a gente ele quer mudar de vida cara não tenha nada na tua casa se você tiver bolacha, você vai detonar. Se você tiver sorvete, você vai detonar. O meu advogado, nós fomos na casa dele. Primeira vez eu fui na casa dele. Ele tinha 25 panetones. O que, que um ser humano tem <risos> O que, velho? 25 Caraca, panetones. Mano. <risos> não, aí ele é muito vai, louco. Que isso? Muito gangsta panetone. Ar, não é possível. É, 25 panetones. Ele ia fazer uma ação. Ele ia fazer uma ação. Na, na, na, na, na, na instituição de caridade, não é possível. 12 potes de sorvete de 2 litros. Ah, não, você tá louco. Tô falando. é um bo um Bobonieri? 12. É mas você sabe por quê? Ele chegou num nível que pra ele estocar comida era como se ele estivesse estocando um tesouro pra ele. Era o precioso dele. Uhum. Olha que foda, velho. Então quando ele ia no mercado e ele viu uma promoção de ponetone, ele falou assim, cara, vou levar 25. E aí ele abria, olhava e falava assim, meu precioso. Aqui, ó, e ele não pensava que isso era errado. Ele, pra ele era um troféu, né? Na verdade, <risos> ele se mente. Quando eu falei pra ele, ele falou assim, eu não tenho nada em casa de besteira. Eu falei, então tá bom. Então posso olhar seus armários? Falei, Pode. Quando eu abri, ele falou, ah, mas eu não como, tá aqui só guardado. Eu falei assim, como você não vai comer? Você tem 20, 20, 25 panetones na sua casa. Aí a mulher dele falou assim, Renata, ele acorda à noite. Aí ele fala que vem pegar água, quando volta, volta com a boca toda suja de chocolate. <risos> ah, é foda, velho. Então Caralho, é isso. Mano. E você conseguiu ajudar ele? Ajudou ele, nós ajudamos ele, ele perdeu 25 quilos de gordura. Caralho. Nossa senhora. 25 kg de gordura em 3 meses. 25 kg de gordura, ganhou 7 kg de massa muscular, porque ele estava em vias de ter uma amputação da perna direita, porque ele estava com uma trombose por conta da obesidade. E reverteu? Meu Deus, reverteu. Caralho, mano. Olha como que a gente é tão tão doente com isso que ele estava perdendo, ele ia o poder perder. Falou, você ia morrer. E ele ia continuar se não chegasse você e dar um salve é. nele, tá ligado? Tipo, é. mano, acorda, viado, Mas é aquilo, é aquilo que você falou, tem que ser o papo certo. Não adianta pregar pro cara o impossível, né? Mas é. Aí o cara vai falar, meu Deus. Você vai virar o um super-homem. Não, tem que ser esses papos. Aí tipo, mano, tá bom, eu entendo. Eu... Um passinho de cada vez. É, entendo que você tá dodói, mas vamos lá, pera aí, entendeu? Essa paciência. E ele sempre foi dele. obeso, mas ele sempre se orgulhou da saúde dele. Porque nos exames não batia nada. Nada, nada. Porque ele era novo. Quando ele ficou mais velho, bateu tudo. Aí veio tudo uma vez. Aí veio trombose, colesterol, trilliceres, gordura no fígado. Veio tudo uma vez. Exato, mano. Exato. Esse, ele era parada. zerado, ele tirava um sal da nossa cara. Aqui, Renato. posso que a minha saúde é melhor que a sua? Vamos fazer um exame aí que vai ver se o meu exame de sangue não é melhor que o seu. Quando veio. Eu, eu tenho meu menino que trabalha comigo, o Blastoise. No começo, ele era esse mesmo discurso. Pô, ele é muito gordo, né? Então, tipo, eu falava, ah, mas eu fiz o exame, tá tudo certo. Eu falei, mano, mas agora você tem 20 anos, irmão. Você continua quando você tiver com 30, como que você vai estar, tá, caralho? Isso aí me fez acomodar, porque eu já fiz exame recentemente. Zerado. Dá nada, não Dá deu nada. nada. Eu falei assim. O Fábio também não dava. Eu falei, caralho, tô de boa. Só que você me falando essa parada, não é isso. Na hora que vim, veio o caminhão, Veio tudo né? de uma vez. Veio tudo de uma vez só. Só que quando veio, já veio também um pré-anúncio de ó, risco de morte, risco de amputação. Meu Deus, cara. Então é pesado. Os resultados às vezes demoram pra vir, não é uma escala, né? Ah, fiquei gordo, fiquei doente. Não, às vezes o seu corpo vai segurando a bronca. Vai segurando, vai segurando, vai segurando. Chega uma hora, não segura mais. Mano, e como é importante esses discursos, porque eu já vi a mesma coisa, por exemplo, na hora de treinar. Você chega lá na hora de treinar, tem uns caras que é muito foda. O cara pega peso pra caralho e você fala, meu Deus do céu, o cara é um animal. E você vai pôr esse peso pra mim, não tem nem como. Se pôr um terço pra mim, já não tem como. E eu conversei com um cara uma vez e falou, irmão, o treino, mano, não é o peso que você tá pegando. É como você faz, bonitinho, né, pensando no músculo. É se você aguentou 12, vai até 15. Não, não deixa mais pesado. Se você aguentou 15, faz 17. Se tá fazendo muito, aí beleza, sobe o peso. Mas, mano, né, não faz 3 com 100 quilos que você vai morrer. Vai se machucar. E é o mesmo papo, não, né? Não, a regressa. E o que acontece? Às vezes, ver esses caras carregando pesos excessivos é, te frustra. Você olha e fala assim: cara, esse lugar aqui não é pra mim, velho. É exatamente. Esse, eu, não, eu não me sinto bem. Aqui eu tô um estranho no mim. Você no fica meio. com vergonha, né? É, a primeira vez que eu levei. Eu fiz um, um negócio bem legal. Meu, esse meu